E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra trazer um vídeo muito épico Se você tem curiosidade pra saber o que vem nos grandes baús do torneio Hoje eu vou esclarecer essa sua dúvida e você vai ficar impressionado Hoje eu vou mostrar pra vocês o que vem no baú de primeiro e segundo lugar Dos maiores torneios do Clash Royale, aquele torneio de... 250 mil gemas, quem ganha, ganha uma quantidade ab insurda surda de gemas, sim senhoras e senhores, vocês vão ver aí, o primeiro lugar ganha 15 mil cartas, 15 mil cartas, mano, é muita carta, o segundo lugar ganha 10 mil cartas, o terceiro 7 mil e 500 cartas, mas cara, vocês não ter noção, eu poderia mostrar pra vocês aqui o primeiro o, o terceiro, o segundo e o primeiro lugar mas vocês não entenderam por que, que eu vou mostrar só o segundo e o primeiro porque se liga, vamos abrir agora o baú de segundo colocado no torneio de 250 mil gemas, senhoras e senhores Prestem atenção, eu estou usando o aplicativo de desenvolvedor Então eu não ganhei esse torneio é, Eu só criei um torneio com as minhas duas contas Batalhei entre elas para poder validar o torneio Se você não batalhar pelo menos nenhuma vez no torneio O torneio não é válido e as gemas retornam para quem criou Então eu batalhei uma vez E acabei ficando com uma conta em primeiro uma conta em segundo Mas agora vamos abrir para vocês terem uma noção Do que vem no baú de segundo lugar Para começar, quase 30 mil de ouro do segundo lugar e notem que tem 39 outras é, outras cartas para você abrir, então, olha só, 30 mil de ouro, 429 choques, e agora vai vir uma sequência de cartas comuns, e cerca de 400 cartas comuns de cada praticamente, 400 esqueletos 440 bárbaros que 440 e poucos hordas e servos, 440 cavaleiros, veja bem, falta 33 450 espíritos de fogo, 460 é, arqueiras, 460 é, goblins lanceiros e vai aumentando, agora as, as cartas raras, 100 e tantos, 120 120, 123 Torres do Inferno 124 Mini P.E.K.K.A.s 125 3 Mosqueteiros E vai aumentando Cartas épicas 11 Fúrias 127 cartas raras Mais 127 cartas raras Mais 130 cartas raras E não para 100, Quase 140 cartas raras Mais 142 cartas raras Mais 16 cartas épicas 16 bruxas épicas 20 Relâmpagos 20 Esqueletos Gigantes Mano, tá ficando até difícil de falar 230 cartas comuns 1.000 e quase 1.800 cartas comuns Mais 1.800 cartas comuns Agora primeira lendária, pegamos o tronco, a primeira lendária Veio uma lendária até agora, vamos contar o segundo lugar. Pegamos uma lendária, agora mais 27 cartas épicas. Olha só, é muita carta. Ainda faltam 8: 31 príncipes, 32 príncipes das trevas. Até agora, uma lendária. 38 cartas épicas, 40 lançadores, 492 cartas comuns e duas princesas. Mais duas cartas lendárias, mais dois Sparks, mais duas cartas lendárias. E um Lava mais dois Lava Rounds, mais duas cartas lendárias. Vamos pra sete! 7 cartas lendárias para finalizar os 60 guardas, 60 cartas épicas, 60 cartas, 60 cartas épicas é muita coisa, então foi o tronco, 2 princesas, 2 sparks e 2 lava rounds, então... Se você não tivesse nenhuma carta lendária e ganhasse hoje, você teria aí o Tronco, a Princesa, o Lava Round e o Spark. Quatro cartas lendárias, sendo que três dessas cartas lendárias você já poderia colocar pro nível 2. Mano, olha o absurdo que é. Lógico, ganhar um torneio desse, pra começar, o torneio é difícil de você encontrar, difícil e é mais difícil ainda de você entrar. Mais difícil ainda de alguém criar um torneio como esse. Imagina você Ganhar um torneio desse como deve ser difícil. O nível da galera deve ser absurdamente forte. E, manos... Cara, já, eu cansei de falar o número de cartas do segundo lugar. Então vamos ver agora o número de cartas pro primeiro lugar. Vem 15 mil cartas pro primeiro lugar. E olha só. Tá aqui o baú de primeiro lugar na minha conta do aplicativo de desenvolvedor. Mais uma vez, são 40 cartas, né? É, pacotes de cartas, digamos assim. E pra começar... A gente já pega quase 100 mil de ouro. 100 mil de ouro, galera. É 4.500 gemas na loja. Então já é 4.500 gemas, velho. Já é 4.500. 4.000 ou 4.500 gemas? Deixa eu ver. 4.500 gemas, acabei de olhar, 4.500 gemas para você comprar o 100 mil de ouro, e aqui você já começa ganhando 100 mil de ouro, sem dúvida é o baú mais épico de todos. 100 mil de ouro, agora vamos com cartas comuns, que são as primeiras que vão sair para a gente, depois elas vão mesclando, ao invés de começar com 400, esse aqui já começa com 640 cartas comuns. E notem que essas cartas comuns você vai praticamente pegar uma, é, um pacote de 600 cartas de cada carta comum vem canhão, vem morteiro, vem goblin, vem goblin lanceiro, e agora as valquírias, vem torre inferno, vai mais ou menos na mesma ordem que o outro, mosqueteiras e 180, 170 na quantidade, agora vai aumentando, vocês podem notar 185, 180, 190 corredores, 1300 servos, 193 lápides, 194 goblin, é, cabana de goblins, mano, é muita coisa, depois vai pra mais 200, 2 mil cartas comuns, já começa com 2 mil teslas, 28 cartas épicas aqui, o barril de goblin, mais 28, mais 28, mais 29. Cara, é absurdo. Ainda não veio nenhuma lendária. Agora 368 cartas raras, as, as três mosqueteiras. 33 lançadores. Mano, é até difícil de contar a quantidade de carta que vem. Depois 34 épicas, 400 raras. É muita carta. Depois vêm mais as comuns, as últimas comuns, que vem em um pacote de 3.500. Mano, é muita coisa, cara. Dá praticamente pra você colocar sua carta de, sei lá, nível 10 em um, em um pacote desses. Depois vem cartas raras e a gente pega a nossa primeira lendária, que na verdade já vem duas. Já vem duas princesas, agora dois magos de do gelo já tomam em quatro. 60 cartas épicas, mais 60 cartas épicas, mais 3 lenhadores... 3 lenhadores, já estamos em 7, já estamos com 7 lendárias agora, mais 3 troncos, vamos para 10 lendárias em um baú, 10 cartas lendárias no baú de primeiro lugar do maior baú de torneio, e para finalizar ali, só para falar que não veio mais nada, 124 cartas épicas, 124 cartas épicas, 124 príncipes para finalizar o baú, mano, é simplesmente ridículo a quantidade que vem de cartas é absurdo não dá pra acreditar e depois você ainda ganha mais gemas porque você ganhou uma pancada de cartas e tal e a última conquista eu não sabia se já fica mais uma, uma curiosidade pra vocês a última conquista para você desbloquear você tem que ter aí 500 mil cartas ganhadas em torneio então eu quero ver alguém pra ser cara imagina você tem que ganhar um torneio como esse sei lá mais de 10 vezes Qu cara, mais de 20 vezes você tem que ganhar um torneio de 15 mil cartas pro primeiro lugar então é absurdo mesmo, realmente eu acho que a Supercell deu uma exagerada ali nessa última conquista que é a recompensa do torneio, mas né? daqui a alguns anos talvez alguém consiga alcançar, será? Vamos ver, espero que vocês tenham curtido mais um vídeo de curiosidades de Clash Royale, se você gostou não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever caso você ainda não seja inscrito e conferir se você ainda é inscrito, porque o Youtube andou tirando algumas inscrições, então não se esqueça de dar Dá uma olhada aí se você ainda está inscrito no canal, beleza? Além disso, se você quiser receber as notificações do seu celular quando tiver vídeo novo, clica no sininho, marca o sininho para você receber as notificações que toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber e não vai perder mais nenhum vídeo, beleza? Então é isso, falou um grande abraço do gordinho, galera. E até a próxima! É!